O Brasil fica com aquela imagem de ser um, um país corrupto, mas, como eu estava falando, nos Estados Unidos, em 2008, os bancos, o que, que eles fizeram? Venderam papéis, né? aí, aí nós do Brasil não, não somos nada em comparação com o E que aí, para tomar católoga selvagem lá com o teu colega Cabral? E aí, esse tipo de reação? Bastante. é assim, né? De cabelo raspado, Ike Batista é transferido para o presídio de Bangu 9. Apesar da suspeita de que Ike Batista estaria fugindo para a Alemanha, o empresário finalmente se entregou às autoridades brasileiras na manhã desta segunda-feira. E se ele realmente disser tudo o que sabe, poderá deixar os escândalos do mensalão ou do petrolão no chinelo. Afinal de contas, ele pode ser o responsável por abrir a caixa de Pandora do BND que pra quem não sabe era o banco preferido dos ex-presidentes Lula e Dilma pra repassar a grana dos otários dos brasileiros pra companheirada mundo afora. É, se o Ike se entregou tão fácil assim é porque o que ele tem pra falar certamente vai lhe garantir no mínimo uma prisão domiciliar em um dos seus muitos palácios. Então vamos aguardar porque o bicho vai pegar. Hashtag... Ai que loucura, ai que absurdo, ai que batista. Momento. E aí, já comprou a sua camiseta do canal do otário? Ai meu, não compra as camisetas desse golpista não porra. Você é burro seu burro, vai ficar sustentando esse filha da puta com voz de Mickey seu burro Calma essas filhas da puta, tem camiseta pra todo mundo aqui Tem o burrinho esquerdista, a coxinha opressora, o calma filha da puta E até o bebê chorão metaleiro, o chorandinho mora isso mesmo, então corre lá na lojinha e garanta a sua agora mesmo. Porque essas estampas ficaram do caralho. Ah, e depois não se esquece de me mandar uma foto, porque eu vou fazer questão de publicar aqui no Otário News. Ai meu, vocês são muito zoinhos, viu? Quantos <risos> anos Justiça americana suspende decreto de Trump que barra imigrantes É, parece que o Donald Trump da campanha é de fato o mesmo Donald Trump presidente Já que ele realmente está tentando manter suas promessas das eleições Só que, como eu já estava prevendo, ele não vai conseguir colocar todas elas em prática Já que boa parte delas são inconstitucionais A mais recente foi a suspensão da entrada de todos os Refugiados e imigrantes De sete países muçulmanos O que além de obrigar a justiça norte-americana A suspender a suspensão decretada por Trump Provocou uma série de protestos nos Estados Unidos Após a proibição da entrada de dois iraquianos Que tinham inclusive o Green Card Que é como é conhecido o visto permanente nos Estados Unidos E pelo visto essas reações contra as medidas de Trump Estão apenas no início Pois até o Starbucks prometeu contratar 10 mil refugiados após esse episódio Mas sabe o que mais me surpreende em toda essa história? É ver brasileiro que nunca pisou nos Estados Unidos Ou que mal consegue identificar esse país em um mapa-monde Ficar defendendo o Trump como se ele fosse o seu próprio presidente Ou ainda, está mais preocupado com o que acontece lá fora Do que com o que está acontecendo por aqui Enquanto isso, no Brasil, Contas do governo tem rombo de 154,2 bilhões de reais em 2016, o maior em 20 anos. A Secretaria do Tesouro Nacional confirmou hoje que o rombo nas contas públicas em 2016 foi superior a 154 bilhões de reais. Isso significa que o governo federal conseguiu gastar muito mais do que roubou, é, quer dizer, arrecadou com impostos e Tributos. Só para vocês terem uma ideia, esse foi o pior resultado em 20 anos. Lembrando que em 2015, esse rombo já tinha sido de quase 115 bilhões de reais. Agora tenta imaginar se a Dilma e sua quadrilha ainda estivessem no poder. Ao invés dessa herança maldita, nós estaríamos vivendo era um verdadeiro apocalipse zumbi. Ou quem sabe algo ainda pior. Por exemplo, uma Venezuela da vida. Hashtag Chupa Maduro. Ministra Carmen Lúcia homologa 77 delações da Odebrecht. Tá aí uma boa notícia. Pra quem tava achando que a morte do ministro Teoriza Vaz queria atrasar Lava Jato, achou errado. Pois a presidente do Supremo Tribunal Federal, Bento Carneiro, quer dizer, a ministra Carmen Lúcia, homologou nessa segunda-feira as delações da Operação Lava Jato de 77 executivos e ex-executivos da empresa. Odebrecht, aliás ela conseguiu fazer isso antes do prazo esperado, já que a expectativa era de que o ministro Teori, que era o responsável pelo caso, somologaria essas delações em fevereiro. Parabéns ministra, parece que alguém está trabalhando nesse STF. Hashtag vai lava jato. E para finalizarmos essa edição, Estudantes de Rio Grande criam farinha feita de baratas. Í é, mine! Ele vai dar uma esporada na barata dela. Parabéns!